Ansiedade, ânsia e incertezas afetivas, que podem causar cansaço, fadiga e esgotamento. Este estado psicológico provoca desequilíbrios no organismo, além de uma grande carência de energia física e mental. Os principais sintomas são angústia, fobia e esgotamento e pode ser causada pelo mau funcionamento da tireoide, do metabolismo, estresse e problemas psíquicos. Chás indicados. Primeiro chá. Aveia, avena sativa L. Para que serve, tonifica e equilibra o sistema nervoso central, em casos de depressão e estresse, Principalmente para os estudantes em épocas de provas, os atletas em competições e executivos no dia a dia. A aveia é um elemento completo em todos os sentidos, pois contém amido, proteínas, óleos, lecitina, vitaminas do complexo B e minerais. Parte utilizada, farinha grossa de aveia. Modo de preparar Chá por decocção de 20 gramas de farinha grossa de aveia para meio litro de água. Usar com adoçante e tomar duas xícaras ao dia. Segundo chá. Maracujá, passiflora incarnata L. Para que serve, contém alcaloides indólicos, flavonoides esteróis e pectina. É indutor do sono e é ideal para as pessoas com tensão nervosa. Ajuda a fortalecer os neurônios, no tratamento em viciados em drogas, álcool e cigarros. Partes utilizadas, folhas e flores. Modo de usar. Chá por infusão de 30 gramas de folhas em 1 um litro de água. Ferver por 3 minutos.